são pedeiros, serventes, espelhos assim, que apareceu fazendo. Só vivo só mais pescando, botando esses corvos, vencendo, quitado, quando vai é vencendo, vou tirar, pronto, só o que eu tô, faço. Porque às vezes a gente vai pesca, às vezes a, a, vez a gente vai arruma, às vezes vai em vez arruma, e é aquilo. Às vezes está aparecendo um peixinho, vem uma água diferente, com umas natas que nem umas drogas, umas coisas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 Estremece a casa, a gente pensa que já vai caindo, e já caiu e tudo isso. Aí a gente tem maior medo, maior susto. Eu mesmo não durmo. hoje Juninho, você levanta e faz aí um copinho de água sucarada que eu já estou aqui já me tremendo. Ô vô, tá senhora virgem, marido, não é assim mesmo, vô. Não se acostumou assim não, eu me não acostumo não, meu filho, de jeito nenhum. Acabamos mora aqui na beira da pista. É, porque uma vez quando cai um carro aí, quando o cara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 Mas eu tenho visto, morar há 30 anos aqui. As mortes que aconteceu aí, se eu for contar, eu não lembro mais. E tudo eu aqui assistindo elas. Eu acho que esse programa já vem de muito tempo. Quem é mais velho, como eu, esse homem que estava aí, e tudo. Já base de um, dos 20 anos. E a gente nunca teve moção de nada na vida. Eles fazem aquelas... Era a nação toda e abaixa o fogo, comecei da palavra.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 Notícias ensandecidos é, tá comandam rebeliões entre as florestas